Que é guerreiro, então tá se vendendo. A sua rima é fraca, você é um babaca, virou vira cachaca e foi jogar no Flamengo. Não falei no jogador, tá ligado? É sem caô. Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador. Aê, sinceramente, rima, mano, é por enfeite. No campo não sou guerreiro, meu nome é Emerson Sheik. Uma sala de pau a G! Acabo contigo, é da terra da Pitu. Uou!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 Acho que é seu lazer quando é na segunda-feira, tu fica de gracinha e eu dou a vida em cima da batida porque pra você é mais uma aldeia, sendo que pra mim é mudança de vida. Não, não vai vendo como é que rap tá na veia. Mudança de vida corre atrás dela, não precisa ganhar a aldeia. Não, não vai vendo como é que eu falar que não proceder, a aldeia não muda sua vida a nacional também não, quem muda ela é você. <risos> Que eu vou dizer, você dizer, que agora eu vou dizer, são seis anos. Seis anos de corre caralho, Johnny comprando Eu tô rimando desde 2016, você que não tava olhando ah! Seis anos de corre caralho, que ele tá na rua Seis anos de corre pra ganhar do Johnny Porque você não tenta mandar uma rima sua ah! Não mano, você não aos meus pés. Seis anos de corre, seis... seis anos de corre não vale mais Pode crer, seis anos, você disse pra eu mandar uma rima que não seja sua Só que tudo da Terra da Pitu responde, Pau no cu essa rima é tua ah! Eu mandei roubando a faixa do teu som. Oh!!! E oh, eu quero falar de geral Eu quero falar de Eu Eu chego no tom, faço isso bom Por isso que agora a vida não é sitcom Eu te falo, mano, que você não vem do geto eu falo que eu sou Pidoc, o Geteto Eu sou a cria-criação, se você não entendeu Agora vai ter o um teto preto Na verdade, meu parceiro não é um maluco em pedaço É pedaço de um maluco um saco preto Por isso que agora você ganha vai com a sua, então não importa de dia, poesia. Sabe que eu faço o compromisso. Vida da MC é após dia, postia, suporta. Tá Não, não creio mais isso. Gurit <risa> <risa> de decola, Cola, como um foguete ele decola. Pega o boy do seu catálogo. Que eu crio um vlog Acabou sua vida, porque tudo que você conhecia aos 13 anos era uma mentira Tá entendendo que eu faço a rima, tá ligado que eu tô na batida Ei. Seu avião, seu é foguete, porque tu tem passagem de ida ah! Essa é minha maior revolta, por isso que infelizmente parceiro, passagem de, de ida e de volta Eu já abri o meu passaporte, e vou oficia me causa revolta Eu tô batendo e cê não tá voltando, e olha que o Babi falou que é bate volta ah! E pelo visto ah! você vai e pensa, o que Que agora eu te peço licença Antes nem sobre bichas E quando tá sobre rima de volta Por e de bênção oh! JP Agora eu te falo de uma rima Muito foda Vai sair de mim pra você Você quer que eu te pegue de bênção? Por isso que agora sua rima foi feia Tá bem faz O apetite eu vim construir, não tem rima aleatória Porque o alvo é inimigo do beat Da mesma forma que você inimigo da vitória É por isso que o vocabulário é dado Por isso agora sabe meu verso é pesado Alves, talvez, que depois dessa vai Alves de ar frustrado Com as lágrimas caindo, meu nível levantando Você está me ouvindo, o que eu estou falando Minha mente está abrindo, seu porta está fechando E é por isso mesmo que de fato eu estou passando Não importa o adversário, estou pronto para tudo Da baixada capital E é por isso que você toma um pau do distrito federal. Hoje vai virar distrito funeral. Oh.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 já virou um míssil! É por isso mesmo que tá de difaria. Você falou que você é um inimigo do clima porque eu já tinha a previsão de tudo que tu falaria. Detalhe como sou inimigo do clima, sou temperatura Fahrenheit oh, Então vem com Alvin, deixa que no beat ele chega e swinga Tô fazendo freestyle aqui Na verdade eu percebi que você é inimigo da tua língua Olha o bagulho, você tá baganjando agora, sabe, mano Que ela já tá bem bolada Vai dizer agora que é que cada flipada rodada bolada, moleque, cê nem sente sua levada, oh, culada, mas pra mim é uma piada Agora eu já vou no free Pra eu resolver minha língua Não for no fono audiologista Pra resolver o seu caso só na UTI agora...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 ele tá na frente, você até tentou, só não alcançou. É legal, tá bom, tá bom. Esse é o momento que eu me consagro e por isso eu faço bonito. Sua evidência, o medo é flagro, mas agora eu agito no hábito, não importa o magro, tá ligado? Tem uma rima incrível. Já você sempre vem com essa que é fraco ou ruim ou que é imprescindível. Só que dessa vez não, porque tá com o MC que não tem medo de acusação. E eu garanto que hoje o Magrinho tá preparado pra derrubar o Magrão. Oh! Não dá não, o verso e nenhum barulho. Você falou que tava migrando, mano, da hora. Vai migrar pra Guarulhos de volta com a sua derrota, porque você é um boroca. Já me posso não achando que é tudo isso Eu te amasso no alfabeto e é o Jota. Que nós tira agora só de chacota. Chega a visão que você é só um só um moleque. Nós não cá, mas não deu cara mais sorrir. Essa fita nós manda no rap. Sem é querer tumultuar, sem querer também pagar. Porque não tem essa de monarquia. Nós também tamo aí. Eu sou fechado, todo dia aí com meus cria. Oh! Não causa retenção, mas não causa emoção Se você não quer arrancar grito deles Você sabe que você não entende a intenção Qual que é um o jogo, com a situação? Meu parceiro por isso que é frustrado Quando você não fica abalado por ser vaiado Eu sou emocionado é. Você é emocionado? Não Você é emocionado E por esse motivo eu bato em você Em cada verso que faço interpretado. é pesado Nego eu não arranco o grito Mano eu tô arrancando a de verdade não arranca, o livro tem que ser espontâneo ah. É espontâneo, vai ser por isso que eu tenho que criar uma rima Sempre que eu chego tranquilo, eu sei que não acerto, é certo Mas mano, não sai de prima, tudo que não consegue Mostra por o som que é constante e, pai, mas aí se arranca, traneu, algo, cê arranca a arranca o arco sai. arranca sangue, mas aqui cê não reparou Que pra mim sangue me inovou, vi até que se aventurou Vamos ver, tá fazendo que engaça do usou. mudou Antes ele vinha até na ideia E pra rancar, dita ele meu Nossa, ah! me o flow Repita seu flow ah. Se não vou trocar, manda outro agora Porque sem maldade, esse flow é seu Mas que flow de boroca Mas já segue pro final Mano, só tentei fazer um bagulho que é novo Não leva mal aí, Jota Esse flow não é seu Você acha que é dono do flow todo?